Olha só, aquela proposta que foi 2 bilhões, é em função de uma lei que tinha, não é que eu quero isso. Em havendo brecha para vetar, eu vou fazer isso, porque eu não vejo, como, com todo respeito, como justo recurso para fazer campanha. Agora, a peça orçamentária chegando, eu tenho o poder de veto. Não quero afrontar o parlamento, mas pelo amor de Deus, dá 2 bilhões para o Tarcísio, vê o que ele faz no Brasil. Quando eu finalmente acho que eu vou bater palmas para alguma atitude ou decisão correta do Bolsonaro, logo em seguida eu me arrependo. Pois é, acredite se quiser, poucas horas depois de dizer que iria vetar, ou seja, que não iria permitir aquela verdadeira. Palhaçada de fundo eleitoral de 2 bilhões de reais Para que os políticos torrem o nosso dinheiro com propaganda eleitoral em 2020 O presidente Jair Bolsonaro disse que deverá seguir a recomendação de sua assessoria jurídica E sancionar esse projeto com um fundo eleitoral bilionário Conforme foi aprovado pelo congresso Olha só a fraquejada do presidente O que, que pode acontecer? Para deixar é bem claro nós temos uma Constituição. Está tá lá no artigo 85 da Constituição. Presta atenção aí. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. O Congresso pode entender... Olha só, pessoal. O Congresso pode entender que eu, ao vetar, atentei, né, contra esse dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim. E daí? Eu tô aguardando o parecer final da minha assessoria jurídica, mas o preliminar é que eu tenho que sancionar. Deu para entender, pessoal? Vocês querem que eu corra do impeachment? Tudo bem, a gente corre do impeachment e veta. Tá de sacanagem, né, Bolsonaro? Para quem não se lembra, foi o próprio governo, ou seja... Foi o próprio Bolsonaro quem mandou o orçamento de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. E de olho nessa grana toda, ele e os seus filhos tentaram assumir o controle do PSL e promover um verdadeiro racha no partido. Só que parece que o golpe não deu muito certo. E a saída deles do PSL para criarem um outro partido não lhes darão direito a um único centavo do fundo eleitoral, que até poucos meses atrás. Era defendido por eles Então Bolsonaro, como bom populista que sempre foi E pra tentar ferrar com seus ex-coleguinhas de partido Resolveu ameaçar vetar a proposta que ele mesmo enviou ao congresso Só que agora ele diz que não poderá mais fazer o que prometeu Senão poderá sofrer impeachment Não fode porra se a sua preocupação é essa, pode ficar tranquilo, porque nenhum congressista vai ter a coragem de pedir o seu impeachment por causa disso. E mesmo que isso fosse para frente, a maioria absoluta da população brasileira iria apoiá-lo. Hashtag, veta fundo eleitoral Bolsonaro.